Vale a pena eu continuar tendo uma loja física ou eu devo só focar no e-commerce? Claro que depende da situação, precisa analisar o caso um pouco mais a fundo. Se você tem um aluguel muito caro, o que a gente geralmente indica para quem tá com a gente aqui, é ver a necessidade disso. Se é necessário, se o seu ponto é muito bom e você hoje está tendo aí um lucro o seu negócio, você poderia manter a loja física. Mas, se você hoje vê que a loja física é algo que está sendo difícil para você, porque você ficou fechado um tempão, o que você pode fazer é migrar para algo menor, com um custo, inclusive, menor disso, vai ter um aluguel muito menor e... O online vai te ajudar a pagar toda esta conta, digamos assim. O online vai te ajudar a você navegar muito bem nesse novo momento. Por quê? Hoje com o físico fechado, você fica com as portas fechadas, abaixada, Não vende nada, nada, nada. E o online te ajudaria nesse segmento, tá? Nós temos alguns mentorados aqui. Né, Valê? Isso eu posso citar tranquilamente. Pode. Que eles vieram num momento bem difícil, assim. Alguns tiveram realmente que fechar e alguns reduziram o custo, tá? Reduziram o aluguel, se reduz água, se reduz luz, etc. E tal e você indo para o mundo online, tudo isso se compartilha também, né? Então, acho que isso ajuda bastante. O aluguel do físico passa a ser o aluguel do online e do físico também. Ele tem que analisar. Mas eu, particularmente, acho que vale a pena sempre continuar com os dois, Valê. Até porque a gente fala muito de. A gente fala muito de Omni Channel. Obrigado. Omnichannel. Então, é mais um local onde o seu cliente pode retirar. Você pode virar, inclusive até para um de envio, dependendo do caso, né? Sim. Então eu acho que é mais um lugar que a gente deve ficar. As lojas físicas, como muita gente fala por aí, né? Eu já ouvi até a Luzia Trajano falar, que não vai morrer. Elas vão ah. se reinventar. tá? Então eu acho que vale a pena continuar investindo, mas reduz, reduz o custo. Se está muito pesado, reduz o custo, vai para um lugar menor trabalha com o próprio estoque do Fisco Japão ali online também e começa a acelerar o passo. Boa, é o lojista do futuro, né? É o lojista do futuro. que a né? gente tá falando é justamente você juntar, juntar duas tudo. coisas. A gente tem casos aqui, por exemplo, que o sobre loja da loja do cara é o administrativo, então ele tem uma loja que paga como se fosse dois prédios de aluguel, então isso ficou mais barato. Então eu também não acho que tem que destruir nada. É lógico que você tem que fazer uma análise, Aí é dinheiro, uhum. né? Tá sendo essencial oh, pô, eu vou quebrar se eu continuar aqui. Cara, então você precisa reduzir ou terminar, né? Negócio é isso. Quando a gente começa a olhar com, muito com amor, a gente tem que amar o que a gente faz, mas a gente tem que usar o racional nessa, nessa parte de análise. Acho que é super interessante. E eu acho, né, que na pergunta até a pessoa cita o quanto paga de aluguel e tal, eu acho que dá pra você ir para um ponto não tão comercial como o Felipe citou. Acho que é, tem muita gente, não né, Ale, Ale, que não. gosta, que, que tem é, negócio físico, gosta de avenida. Sim. Às vezes você pegar paralela, uma atrás já resolve, você vai para um lugar, fica no mesmo endereço, o seu público continua vendo que você está lá, só que você vai para uma rua atrás onde o aluguel geralmente é metade do preço. Boa! E loja física tem dois pontos muito bons, tá? Você descobre palavras, eu acabei de falar sobre cauda longa etc. Então às vezes o cara chega pedindo a rebimboca da parafuseta e você descobre o que é a rebimboca da parafuseta e você traz isso para o marketplace e vende. E tem também um ponto de você descobrir produtos novos, produtos que são vendáveis, porque às vezes a pessoa te pede um produto de uma marca, é, tem a conversa.